Olá, hoje vamos falar um pouquinho a respeito do TOC, o transtorno obsessivo-compulsivo. O que, que acontece? Uma ansiedade muito exacerbada, muito exagerada, ela pode começar a levar ao TOC. Ou seja, a pessoa com o transtorno obsessivo-compulsivo, ela começa a ter algumas rotinas, alguns rituais, alguns hábitos muito prejudiciais à sua saúde. Então, algumas pesquisas, principalmente nos Estados Unidos, mostram muito o toque por limpeza, essa obsessão por limpeza. Ou seja, a pessoa está no um extremo grau de ansiedade, com muita preocupação, com muito medo, preocupações exacerbadas, antecipativas, em excesso, medos irracionais. E para tentar ter um controle, né, para lidar de uma forma com essa energia a pessoa começa a limpar demais de forma obsessiva de forma compulsiva então a gente vê aí muito por limpeza né então começa a limpar demais a casa ou começa a lavar as mãos muitas e muitas vezes é, então assim às vezes tem o toque de ficar trancando as portas rituais tipo eu preciso trancar a porta é, duas vezes e conferir cinco vezes a maçaneta que está fechado. Então, o que acontece? Essa ansiedade, essa energia em excesso, onde a pessoa tem medos irracionais, preocupações é, bitoladas, né? Acaba e levando ao toque e a gente vê aí muito toque de limpeza, o toque de lavar as mãos, né? O toque de trancar as portas, o ritual de conferir Algumas vezes, né? Porque com essa sensação, com essa falsa sensação de alívio, então ela vai lá, tranca as portas e confere dez vezes se tá trancada as portas. Com isso, esse, essa energia em excesso dá uma falsa sensação de que a pessoa tá aprendendo a lidar com essa energia. Então, o que, que acontece? É uma forma que o cérebro entra, uma forma patológica que o cérebro entra para ter a falsa sensação de alívio, que está drenando aquela energia em excesso, seja com a limpeza, seja com o ritual de trancar as portas, seja lavando a mão, né? Tudo isso é uma busca, o cérebro muda a sua forma de funcionar, para tentar aliviar aquela sensação ruim de medos irracionais, de preocupações, que é a ansiedade em excesso, se tornando aí um toque, um transtorno obsessivo compulsivo, levando as pessoas a obsessões, a manias, a compulsões, para tentar lidar melhor, controlar melhor essa sensação ruim, então esses tipos de transtorno precisa de tratamentos né, com profissionais, eu trabalho com várias técnicas, microfisioterapia é muito bom nisso, a programação neurolinguística ajuda muito, a hipnose ericksoniana é muito válida e a leitura biológica ajuda muito a entender o porquê que a gente entra nesses né, distúrbios. E por que, que eu tô gerando tanta ansiedade? Porque eu não tô conseguindo controlar, né? Então, aí sempre válido fazer um tratamento mais profundo pra conseguir, né, ajudar em questão a esse transtorno, a esse problema. Então, esse é o recadinho a dica de saúde do vídeo de hoje. Pra você que gosta de dicas de saúde e bem-estar, que quer viver bem e ver melhor transformar a sua vida, entra no meu canal, Doutora Michelle Cunha no YouTube. Curta, comente e compartilhe os vídeos, se inscreva no meu canal para ficar por dentro das novidades. Um grande abraço e até o próximo!